não não não os monstros tudo é bom pessoal aqui Rei de Travaltal e vamos lá para uma outro play como jogar um dos nossos personagens aqui, o sul de trail uh, at the house on a hill eu gostava que este fossemos um primeiros dias a fazermos jogos a fazermos uh, este porque foi um dos primeiros jogos que eu comprei e acho que era conveniente que fosse um dos primeiros jogos que eu pudéssemos subir, é, mas vamos lá. Uh, este jogo, uh, neste jogo nós somos Splodders e estamos uh, numa casa antiga uh, investigada e a descobri-lo. Um, às vezes eu não percebo porque é que o Peter aqui é um outro pequenininho e é que estou na casa, mas pronto, faz parte do estado. E isso é bastante engraçado, gosto muito de jogar com o Pit. Hum... A parte engraçada é que é um jogo em que estamos todos a jogar em equipa até que acontece uma maldição e um de nós se torna um traidor. A jogada torna-se traidor e a partir daí será um jogo um contra todos. Mas vamos começar. O setup é muito simples, uh, temos que colocar as cartas as casas iniciais, a entrada, a única peça que tem 3 quartos, a da base, e o primeiro andar. Lá são muito fáceis de descobrir, são as únicas com a face traseira negra. Okay. Parte seguinte, escolhi as nossas personagens, há 6 Seis. seis miniaturas, mas cada miniatura tem duas personagens, Há uma personagem de frente e uma diferente no verso com características diferentes. Digamos que para este jogo estamos a jogar três: eu, vocês e aqui o nosso Shui Eu serei a Zoe, o nosso Shui será o pequeno Peter Akimoto e vocês o grande e forte Ox. A parte seguinte será. com colocar os 4 marcadores nas nossas características. Repararão que há uma característica que está a ver, que está, que há um valor de cada característica que está a ver e será aí o nosso valor inicial para o jogo. Colocaremos os 4 tokens de cada personagem nesses valores e as nossas, e as nossas miniaturas. Na entrada da casa. No que diz respeito às personagens, estamos prontos. E a casa também. Depois de retirarmos também as três peças iniciais, temos que baralhar o resto da casa. E teremos os restos dos quartos todos da casa. Como um viram, estão aqui bastantes, aqui mais, e ainda deixávamos da caixa. Como podem ver, eles tem quartos com as luzes diferentes. Podem ter dois, podem ter um, pode ter três. E isto apenas mostra onde é que elas podem ser colocadas. Esta só pode ser colocada no primeiro andar. Esta só pode ser colocada na cada. Esta pode ser colocada nos três andares. Esta não pode ser colocada na, na entrada. No, no andar de entrada. Veja só. Outra parte, separar os três varais o baralho de evento, as cartas de item e a carta de homem um entre as baralhas. Separar os dois livros. O um livro dos traidores um livro de e o livro dos sobreviventes. Iremos falar mais sobre eles mais à frente. Separar os dados e baralhar todos os diferentes baralhos. Eventos, itens, ao e até as casas. Com este dito, estamos prontos para, para começar o jogo. Como é que o jogo se processa? Todos, entramos. Dentro das casas, da... da entrada, e quem é o primeiro jogador. Podem reparar que para além de... da nossa falta, das nossas características, tenho umas breves informações sobre o personagem. Podemos ver temos a idade, a altura, a peso, os olhos da personagem, e o mais importante, a data do nascimento. O resto é importante se quiseres dar um, um bocado de flare ao jogo. Funcionais que um pouco é RPG e jogares com base, não em dia, mas os dois personagens. Mas o aniversário mostra, vai nos dar o primeiro jogador. O primeiro jogador é a personagem que tiver, na uh, o jogador, mas a personagem que tiver o, próximo, o aniversário mais próximo da data em que estão a jogar. Se estamos a jogar com a data 2, a data, o, o, o, próximo, o aniversário mais próximo destes três seria o Peter Arrimoto que faz anos a 13 de setembro. Temos que ver o aniversário para a frente e não para trás. O que já passou, não morre. Ok. Uh, e estamos prontos para começar. Seria o Peter Akimoto. E depois queríamos poderes celulares para ver os restantes jogadores, a ordem dos restantes jogadores. nós sui como vimos ao primeiro. E, e a primeira coisa que ele terá que fazer é mover-se. Todos os jogadores, uh, nem todos os jogadores podem mover-se no mesmo número de casas. Uh, o número de momentos que podes fazer é, com base na tua velocidade atual, uh, haverá cartas e itens de uh, homens que reduzirão a tua velocidade e, com essa base, reduzirão o número de casas que podes andar. Neste momento, como estamos todos no valor inicial, o pedeiro pode andar 4 casas. Como podem ver, o 4 é o é valor que, têm, uh, que ele tem a ver, a velocidade é o valor que ele pode andar. E ele andará até atingir os quatro movimentos, até não querer andar mais, não é obrigatório que ele utilize todos os movimentos, ou que ele atinja um quarto que lhe faça retirar uma carta. Seja qual for, seja evento, seja em algum momento, assim que ele retirar uma carta, ele não, não se vai poder mover mais. Digamos que ele quer andar para aqui a nome para a frente e quer descobrir um quarto aqui ao lado. Irá ao baralho e tentar descobrir uma carta que encaixe no andar de entrada. Como podemos ver, esta não dá só dá para uh, o primeiro andar. Ou para a base ou para a cava. Descartamos aquela carta e é que movemos esta já pode ser utilizada. Colocamos a carta. As portas têm que haver ligação de portas e temos que colocar a casa da forma mais lógica, tentar tapar um o menor número de portas uh, possível. Às vezes terá que acontecer, não, não, não será possível ligar todas as portas, uh, isso fará com que tenhamos uma façada uma falsa. Uh, o que acontece? Uh, se não for possível, de maneira nenhuma, colocar essa peça, uh, essa peça não é colocada. Como devemos ver nesta casa o Peter O Peter não tem que retirar nenhuma carta, não tem ali em cima do Human Item ou eventos por isso pode continuar a mover-se. Ele moveu-se duas casas, ainda tem dois mesmo Queremos que ele se move para a frente. Ele irá para a frente, tentar descobrir uma carta que deu normalmente para este andar. Vamos ver, esta não não. E ele percorrerá o baralho até encontrar uma casa. Vamos ver, esta pode ser utilizada. Podemos ver, esta carta um, tem um pequeno texto. Haverá cartas que têm um texto um, em que se de ser feito o que de um texto. Algumas são opcionais, outras são obrigatórias. Neste pequeno texto diz que o Peter irá para a carta que irá para a casa. Vamos colocar portas a ligar e o Peter para cá. O Peter andou uma, duas, três e o aqui, só enquanto o movimento, porque ele caiu, ele poderá parar aqui ou andar mais uma casa. Pronto. O Peter se andar para a frente, descobrir uma casa e, como podemos ver, tem o símbolo de itens. Isto fará com que o Peter retire uma carta de itens. Normalmente, os itens são bons e irão melhorar para o personagem. Uh, mesmo que não fosse o quarto movimento do Peter, como eu disse, tem um, um símbolo para retirar uma carta, ele teria que acabar aqui os seus movimentos. Não, não, não obrigatoriamente teria que acabar aqui as suas ações, mas teria que acabar os seus movimentos. Depois poderia usar itens ou trocá-los. O Peter andará para a sua casa e retirará a sua carta de eventos. Vamos ver esta carta. Seria lida a carta em voz alta para todos. Todas as cartas neste jogo são públicas. Mesmo, mesmo na, depois de acontecer a maldição. E a carta ficaria à frente do Peter. E acabaria aqui o turno do Peter. Digamos que a seguir ao Peter, se quer o sol. Eu os movimentos. Digamos que eu quero ir para andar de cima. Uma, duas, três. 4 uma carta se quatro, como ver, tirei uma carta, com um símbolo de uma peguei ali é aquele corpo, sentei isto -se por isso, mesmo que eu não tivesse feito os 4 movimentos, teria que acabar aqui no turno, teria a carta de ioma normalmente as cartas de uma são boas, têm uma descrição boa a jogar, mas são estas cartas que podem ativar, Maldição. Como eu retirei uma carta de Omar? Teria que ler esta carta. Esta carta como a carta do, do Shui vai para a minha frente. Mas como é uma carta de homem, terei que lançar os dados. Neste momento, é aqui neste ponto. Que podem acontecer as maldições. Para acontecer a maldição, eu terei que lançar menos com o número de homens em jogo. Como eu tirei o primeiro homem, só está um homem em jogo, por isso apenas se eu tirar zero o a traição a maldição como podem ver teria bastante mais que zero. não acontece a maldição e o jogo não seria o vosso turno digamos que vocês queriam ir para a mesma casa que eu uh, do que é que aqui é acontece digamos que faz o turno todo o Peter Joel seria meu como estamos na minha casa eu posso trocar itens convosco a dizer que eles digam o contrário há itens que não podem ser trocados ou roubados, há a possibilidade de roubar cartas também, mas todas as cartas podem ser, digamos que pousadas. se eu quiser pouso. imaginamos que esta carta não pode ser trocada, mas eu posso pausá-la, Pouso a carta e indico com um token de um item by, na casa onde estou, pusei aqui itens, pode ser uma vasca. Depois, qualquer pessoa pode vir a este, esta casa, este quarto, e pegar nestes itens. Digamos que vocês já estão aqui, e vocês pegaram neste item, este item é vosso. Uh, isto traz muitas vantagens porque digamos que há cartas que dão maior vantagem uns personagens que outras. Digamos que as cartas que podem depender da de velocidade e há personagens que tem maior velocidade que outros e tu podes querer dar essa carta a, a outro personagem que para melhor uso dela que tu. Uh, digamos que a carta não diz que não pode ser roubada ou, ou trocada. Eu posso simplesmente, se estiver num quarto que, que essa pessoa dá-lhe a carta e ela não tem nada a ver, provavelmente pode dar outra. A parte de... Depois a carta no quarto é que depois atrás da de, de maldição, até o traidor pode pegar nessa carta Pode pegar nesse item. E digamos que às vezes pode não ser um que isso aconteça. Falaremos de como se pode roubar cartas mais à frente, porque nesta primeira fase, como estamos todos a equipa, não é possível haver luta. E para se roubar tem que haver, uh, tem que haver luta. Eles são vocês a jogar, e vocês já não querem andar para a frente. Uma carta de Vamos tentar encontrar uma carta. Esta seria uma carta de evento. Podem ver que este é o símbolo de evento. Mas vamos para... Vou procurar uma carta de estou a andar de cima, para a explicação. Como podem ver, encontramos o Junker Road. É a carta que vocês tiraram uh, podem ver, tem ali o símbolo de Oman e tem um pequeno texto que teríamos que fazer primeiro o o texto diz depois retiraríamos a carta seria um Oman como vocês uh, é uma spear é uma carta boa dar uso mas como foi uma carta de Oman vocês terão que lançar uh, os dados digamos que lançamos os dados e saiu o um. Como é menos que o valor de homens neste momento, só há dois homens na mesa e você lançar menos que isso, a maldição acontece. E é aqui que o jogo se torna interessante. O que é que acontece? Vamos pegar neste livro pela primeira vez. Como podem ver aqui, não leio. É bom que não leiam este jogo para investigação não antes do jogo. Leiam este jogo quando for pedido e é. Nesta classe, porque este jogo tem 50 maldições diferentes e todas elas hum, todas elas têm uma história diferente, uma jogabilidade diferente e características diferentes e objetivos diferentes. E se vocês lerem todas, vamos começar a jogar para um bocado a piada, porque podem, até podem calhar no, no lado sobreviventes e vão saber coisas que não devem. É verdade, porque hum, nos dois livros pode haver informações secretas. Mas vamos lá ver. Vão abrir o livro na primeira página e vamos ver aqui o está a tabela das maldições. Aqui é que vamos descobrir qual é a maldição que acontece. Podem ver em cima, tem o nome de todas as cartas de Homens e de lado, todos os quartos que te retirar o um Homem. Para descobrir qual é a maldição que acontece, apenas tens que juntar o quarto onde estás com a carta de Homem que retiraste. Como aqui foi a Spear e o Junk Room, uh, apenas juntaremos as duas e veremos qual é a maldição que acontece. A junk Room com Spear. Como vamos é aqui a maldição 17. E vamos para a parte de baixo para descobrir, afinal, quem é o Traidor. O Traidor pode ser a pessoa que dublou o nome não, ou não. Só descobriremos assim que a maldição acontecer a ao número 17 e é a pessoa que está à esquerda de quem rolou a missão a Pessoa que estava à ser esquerda. A pessoa que estava à ser esquerda do meu lado que estou a gravar é o Shui. Por isso, o Shui seria o Traidor. O Traidor, pagarei neste livro, separava-se do resto dos jogadores e lia a maldição 17. Não Vamos buscar isso por algum tempo, é hora de não fazer spoilers. Os sobreviventes pegariam no outro livro e faziam a mesma coisa. Juntavam-se e leu a maldição 17 separadamente do, do show. Podem ver a maldição A Breath of Wind e tem a sua história e sem a sua e tem os objetivos de cada equipa para ganhar. E agora começa a segunda parte do jogo, em que seria eu e vocês, contra o pequenino sweep. Uh, e agora sim, pode haver... Uh, pode haver batalha, e normalmente vai haver. Para haver um, batalha, as pessoas têm que estar no mesmo quarto, a não ser que tenham um item, ou algo que lhes permita atacar uh, de longe, existem esses ítems, uh, mas na maior parte dos casos, esses ítems uh, as, as batalhas são feitas no mesmo quarto. O que é que acontece quando há uma batalha? As pessoas pegam no seu número, número de dados equivalente à mãe que tenha normalmente, uh, digamos que sou eu contra Bob, não podemos ser, eu, digamos que seria eu contra o Peter, nos dois do meu quarto. Eu conto o Peter e o Peter tem de mate 3, porque ele é entre as datas, e eu tenho de mate 3 também, também porque ele é entre as datas. Ainda bem que não são vocês traidores, porque vocês seriam um mate de 5, seria mais difícil vencer-se. Os, do, os dois jogadores contam os dados e juntam o seu valor de pico. O Peter retirou 4. E eu teria 2. A diferença seria o dano que a pessoa que lança mais faria à pessoa que lança menos. Neste caso o Peter fazeria 2 de dano. A outra parte que eu falei é o voo. Uh, que às vezes é uma parte importante em algumas missões. O Peter como lançou a diferença do lançamento de dados Peter para a minha é 2. Ou se for 2 ou superior. O Peter em vez de fazer dano pode optar por me um roubar ou um item. E, e, e se ele decidir fazê-lo, não me causa dano e rouba me esse E eu não tenho uh, como, como me proteger disso. A não ser que todos os meus itens digam corum, que não podem ser roubados. Não. Uh, como disse, normalmente as batalhas são com bait. Pode acontecer que tenham uma carta ou, devido à própria missão, uh, a batalha seja feita com outra característica. Digo, se for, pode ser com velocidade. E, e se for velocidade ou might. Uh, o dano causado será físico. Será mesmo em velocidade ou em might. Se for com saneado a conhecimento uh, ou knowledge. O dano causado será mental. sendo uma dessas duas características. Qualquer que seja mental ou físico. Vocês podem... Uh, dividi-lo como quiser Digamos, neste, neste ponto, lutamos com o Mike, o Peter causou-me dois danos físicos, lutamos com o Mike uh, a mim e eu posso escolher se quer os dois em Mike. se quer os dois em speed, se quer um em cada e assim nós fazemos a nossa visão. Assim que um dos, uma das nossas características chegue à posição da caveira. Morreu. O jogo pode continuar ou pode terminar aí. Depende da missão, depende de quantos lugares há. Muitas vezes vocês sobram isso facilmente com a missão. Normalmente acaba se o Trader morrer ou se todos os sobreviventes eventos morrem. Ok. Uh, mais um bocado sobre os dados. Pode haver eventos, casas, itens ou homens que vos peçam uma assaltados os digam-me, faz um might roll de 5+, quer dizer que tens para fazer o que diz a carta tens que lançar os dados e se de sair 5 ou mais como subscrito-se e faz o, o, que, o que faz acaso. Há cartas que até têm, se lançar 0 a 1 um acontece isto, 2 a 3 acontece aquilo e por aí e diante. Outra coisa às vezes o traidor podem pensar que Será fácil para os seus movimentos. A maior parte dos casos que eu joguei nem é o grande é trader, mas um, o trader pode não estar sozinho, pode ter demónios ou personagens que o ajudem uh, a adaptar-se. Isso são representados por tokens. Há vários tokens dentro do jogo que, no fato, são tokens e ele irá controlar estes tokens ou os, os tokens terão no seu movimento definido pelo livro. É um jogo interessante, com muitas jogabilidade como podem ver, são mais de 50 missões, a casa será sempre diferente, os itens são diferentes, por isso, será muito, muito difícil que o teu jogo seja igual duas vezes seguidas. E isto, penso que está tudo, espero sinceramente que tenham gostado, e como estamos num no canal novo, por favor, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, mostrem este jogo divertido, Pode ser que expus para os jogos que estou ali como um a mim. Pode ser que vos ajude a que eles sejam preparados para a vossa noite de jogos. Assim não tens de ser tu a explicar e perder mais tempo nessa noite quando o que tu queres é jogar e não estar a explicar os jogos. mostra lhes antes de jogar-se para eles verem como é que se joga Terem as ideias bases. Claro que há mais algumas informações no livro de regras. É bastante simples. Não é assim tão grave. E tenho aqui todas as informações que precisa e, se precisar mais alguma coisa, podem falar nos comentários. Por isso, obrigado. Partilhem, subscrevam e, por favor, apareçam no próximo episódio que eu estou aqui à vossa espera. Obrigado!